É, meus amigos, uma das grandes questões relacionadas a God of War Ragnarok é para qual mitologia o nosso querido Kratos vai após o final desse segundo jogo? Pois já foi confirmado aí que a mitologia nórdica vai se encerrar no God of War Ragnarok. Então, será que nós veremos Kratos mesmo indo para a mitologia egípcia? E nós já tivemos aí sim algumas evidências do próprio diretor criativo do primeiro jogo aí o Cory Barlog a respeito disso. Inclusive, a ideia inicial dos caras era essa mitologia. E eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui que apresenta essa ideia dos caras. Saudações de eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo aqui de God of War com mais teorias, com algumas evidências também relacionadas aí à próxima mitologia que o Kratos pode passar, então já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E também acessem o link aqui embaixo da ProPlay Energy e comprem lá os produtos com 20% de desconto, coqueteleira, energético em pó poder dar aquela pampada nos gameplays, boné e muito mais utilizando o cupom Meia Lua 20, que aí vocês também nos ajudam pra caramba lá nessas compras, beleza pessoal? Então vamos lá galera, ó uma das coisas aí que tá permeando a internet, desde o anúncio de God of War Ragnarok e o anúncio também do fim da mitologia nórdica, é, pra onde o Kratos vai agora, meu amigo? Antes de mostrar o trecho que eu tenho pra poder mostrar pra vocês aqui sobre o Cory Barlog, falando dessa ideia inicial deles que era o Egito entendeu? Vale ressaltar que nós temos o um material do God of War aí, que é o God of War, Fallen God que apresenta o Kratos aí em uma jornada antes do God of War 2018, justamente ali nas areias do Egito. Então a gente já tem uma passagem do personagem ali naquelas terras que por fim acaba chegando ali na mitologia nórdica e com base nisso né o Kratos tendo passado ali já pelo Egito levanta-se a dúvida se ele pode voltar para lá após o fim da mitologia nórdica e aí uma coisa interessante cara revendo alguns materiais aqui do God of War 2018 que eu tenho que trazer para vocês meus amigos é justamente no documentário Rising Kratos entendeu que eles lançaram aí um pouco depois do God of War 2018 ter sido liberado para geral onde o nosso querido Barry Barlog, falando sobre a produção do jogo e tal, que caminho eles queriam tomar, ele fala sobre a ideia inicial ter sido no Egito. E eu vou trocar a minha tela aqui agora pra vocês conferirem justamente esse trecho onde ele fala e eles fizeram até mesmo um teaser, cara, do Kratos ali chegando nas areias e tudo mais e com a ideia inicial já de um menino estar com ele que inicialmente nem era filho do Kratos pelo que ele fala aqui, entendeu? Eles tomaram essa decisão depois. Então, ó, deixa eu trocar a minha tela pra vocês conferirem. Eu vou até tirar minha câmera pra vocês conferirem aqui tudo bonitinho ele falando e tal e aí depois eu volto pra gente poder comentar. Sim, bora lá, meus amigos, ó. E... And... That definitely gives people pause. I think the remainder, or the rest of the studio, the rest of the team, we had really worked together, this core group of like 11 people, to find the best sort of version of what we were talking about. Initially, it wasn't even gonna be his kid. Like, I think the first pitch I gave was that we wouldn't even know what was happening. So it was like Kratos walking through the desert because we were, in my mind, still doing Egypt initially. Uh, wind sand blowing all over the place as he's kind of crawling through. And then kind of stands up and crests over a dune and checks out this really fantastic, like, this ancient city. And then he kind of turned around and then says, all right, follow me. And then we kind of reveal that there's a, a kid there. <laughs> we have a long journey ahead. I think it was, Very little, it just at least got the spark, and then that was like, oh well, you know we should do this, we should try this, we should do this. Pois é, meus amigos, ó, como vocês acabaram de ver o Cory Barlog explicando, ele já tinha um vislumbre do que eles queriam fazer ali. Dentro da mitologia egípcia, entendeu? Porque a ideia inicial era colocar o Kratos justamente naquelas terras E aí eles acabaram mudando o Atreus nem seria filho dele O nome do garoto nem era Atreus ainda Eu acredito, entendeu? E por que, que eu tô trazendo esses materiais aqui pra vocês Do God of War 2018 Que eles apresentaram essa ideia e eles acabaram mudando e tudo mais Aí vocês podem pensar Mas pô, eles descartaram isso daí Pode ser que eles não usem mais O Cory Barlock. Isso aí na minha cabeça agora, tá pessoal? Como ele estava levantando essa ideia aí De colocar o Kratos no Egito e eles acabaram por mudar aí pra mitologia nórdica Que eu acho que condizia mais com o momento ali Com que eles precisavam e tal Eu acho que ele não descartou totalmente essas ideias, entendeu? Tudo que ele tava pesquisando A ideia desse teaser inicial aqui e tal Ele deve ter tudo isso guardado lá E eles podem sim, depois da mitologia nórdica Adaptar de alguma forma para que o Kratos vá para a mitologia egípcia sim, entende? Claro que a gente tem muitas outras mitologias Igual a galera fala muito da mitologia celta Que seria bem interessante do Kratos ir também Mas eu acredito, cara que o pessoal da Santa Mônica, eles vão tomar esse caminho aí de mandar o Kratos depois pra mitologia egípcia. Pode ser que não aconteça, entendeu? Mas com base nas informações que nós temos aqui, essa declaração do Koribalog faz sentido e eu ainda tenho mais algumas coisas pra poder mostrar pra vocês, que é o seguinte, cara, o próprio God of War Ragnarok, ele já dá alguns indícios pra nós da mitologia egípcia, entendeu? Deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui pra vocês verem. Temos aqui essa imagem do Tyr, como vocês podem ver, né? Que foi uma das artes liberadas aí assim que o God of War Ragnarok só que o trailer né, foi apresentado pra gente lá no Playstation Showcase e é possível ver nos braços aqui, todo mundo percebeu e tal, alguns hieróglifos gravados aqui no braço esquerdo do Tyr. E como a gente sabe, ele é um viajante de mitologias, entendeu? Ele visita diversas mitologias, inclusive nós temos evidências dentro do próprio jogo que ele já foi para mitologia, inclusive grega, cara. E no templo de Tyr, lá numa sala onde a gente tem vários tesouros das viagens que ele fez, é possível ver lá, né, no próprio God of War 2018, um vaso onde a gente ver o Kratos com as lâminas do caos e tudo mais, e a tatuagem dele lá vermelhona e o corpo dele todo preto, indicando que o Tyr já foi pra lá, e não é difícil imaginar que ele já tenha ido pro Egito também, principalmente por conta desses hieróglifos no braço dele isso é uma coisa que reforça ainda mais, talvez, a troca de mitologia da nórdica para a egípcia num próximo jogo do God of War e uma outra coisa que eu vi alguns youtubers lá de fora comentando, cara, eu achei interessante inclusive, que eu preciso mostrar pra vocês aqui, é essa foto da Angry Boda, entendeu? Onde de alguns estão citando esse adereço aqui no braço dela, ó, que pode fazer uma referência também à cultura egípcia, inclusive eu vi alguns youtubers lá de fora também mencionando que na parte de parentesco dela, ela pode ter, sei lá, o pai ou a mãe vindos do próprio Egito, entendeu? É um tanto estranho de se imaginar inicialmente, mas eles estão fazendo adaptações na mitologia nótica, não é de hoje, entendeu? A gente sabe muito bem disso e eles poderiam fazer alguma coisa nesse sentido aqui para poder fazer um gancho. Mas, cara, não tem como a gente não considerar o hieróglifos aqui no braço de ti, fazendo uma referência, aquela fala lá, do próprio Cory Balog no trailer, entendeu que a ideia inicial era no Egito, e eu acredito que eles não descartaram essas ideias ainda eles deixaram guardados ali na caixinha e tudo mais, pra eles poderem aproveitar isso em um outro momento, e nós temos também, cara, esse bicho aqui, ó, que o Kratos enfrenta no trailer é bem diferente dos bichos que a gente normalmente vê ali, nos monstros da mitologia nórdica, né, que eles apresentam no game pra nós e eles falam também, eu vi alguns youtubers gringos falando sobre isso, essa terra, né, esse lugar que o está é um lugar mais seco, um clima bem diferenciado assim do que a gente está vendo durante o trailer todo ali deles em Midgard e também em outros reinos. Então, cara, são algumas evidências bem interessantes aí. Pra gente poder levar em consideração que realmente ele pode ir pra mitologia egípcia após o God of War Ragnarok. Eu acho que seria bacana pra caramba. Seria um setting muito legal pra eles poderem explorar. Tem deuses muito da hora ali pro Kratos encontrar na mitologia egípcia, entendeu? O pessoal já comentou várias vezes na comunidade e tudo. Mas imagina Kratos com Anubis ali, Osiris e tudo mais. Poxa, seria muito da hora, cara. Seria muito da hora. Então, agora, galera, eu quero saber de vocês aí o que, que vocês pensam a respeito disso. Isso. Se para vocês o que foi falado ali no Rising Kratos pode ser sim uma evidência de que eles tenham já materiais. Dessa mitologia guardados ali Já tivemos o Fallen Gods com o Kratos indo lá pro Egito Temos essas referências dentro do próprio God of War Ragnarok aí do Ti Esse adereço da Angry Boda que o pessoal comentou também Aquele inimigo diferente numa terra um tanto diferente do que a gente tá acostumado a ver em Midgard e nos outros reinos também Deixem aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso As suas ideias também, suas teorias Quem sabe a gente não traz um vídeo aqui de teoria dos inscritos E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos, pessoal Vamos ficar por aqui um Beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera!